Vamos lá, a gente vai começar então. Nós já estamos ao vivo, viu, Adriano? Ok, muito bom. Bom, boa noite a todos e a todas, vocês que acompanham as rodas de conversa do Centro Cultural Esperança Vermelha. Hoje, a nossa segunda roda do ano de 2021. A gente está começando aqui. Nosso tema de hoje são as eleições do Campré, tá é essa roda de conversa, ela é específica sobre o processo eleitoral do Campreio. O processo eleitoral que acontece amanhã e, segundo as, infor as últimas informações que temos, é que está mantido esse processo eleitoral, embora tenham alguns questionamentos é, pendentes ainda. Tá? Eu vou fechar minha janela porque começou a chover aqui muito forte, está molhando tudo aqui, aí. Pronto, vamos lá. Uma pequena interrupção. Bom, a roda de hoje é uma roda muito importante para os servidores públicos municipais, para os trabalhadores no serviço público municipal, mas ela é uma roda importante para o conjunto da cidade. Né? Quando a gente fala de trabalhador do serviço público municipal, nós estamos falando das pessoas que prestam o serviço público. Né? Sem essas pessoas, o serviço público não acontece. E o serviço público, ele é do interesse do conjunto da população. Então, o processo eleitoral do CAMPREV, ele interessa principalmente a quem trabalha no serviço público, aos trabalhadores do serviço público, mas ele interessa também ao conjunto da cidade em alguma medida, tá bom? É, o CAMPREV, para quem não sabe, é o nosso instituto que cuida da aposentadoria dos trabalhadores do serviço público municipal, tá? É, recentemente tivemos alguns ataques ao CamPrev desferidos pelo ex prefeito né recentemente passou a ser o ex prefeito Jonas Donizete porque ele retirou dinheiro do CamPrev para usar para outras finalidades né uma grande pedalada fiscal né mas a gente sabe é, que a manobra fiscal ela só vai ser penalizada quando interessa para para as forças que, que dominam o nosso país, para a burguesia, né? Então, nesse caso, o Jonas ele deu a pedalada fiscal dele impunemente e não foi questionado por isso, a não ser por nós, né? Que estamos na luta, na oposição sindical do serviço público municipal. Bom, recentemente tivemos também uma mudança na alíquota da aposentadoria, né? Teve um aumento no desconto do, do CamPrev. Todo servidor público, toda servidora pública pode perceber isso nos seus olerites, né? Então, o CamPrev e a aposentadoria no serviço público passou a ser uma preocupação dos servidores assim, num nível muito maior do que antes durante o governo do Jonas Donizete em função dos ataques que ele fez aos fundos, né? ao CamPrev os nossos candidatos aqui vão poder falar melhor do que eu né eu enquanto o pessoal está entrando na Live aí eu peço para me ajudarem compartilha essa Live para que ela chegue ao maior número de pessoas possível comente faça sua pergunta seu comentário durante a nossa transmissão e nos ajude a divulgar essa Live porque essa Live ela é fundamental estratégica pra, pra, para os trabalhadores do serviço público municipal e para o conjunto da cidade. Tá? Essa eleição é uma eleição decisiva, tá? Hoje, semana passada a nossa live foi com a Guida, né? Hoje nós faríamos essa live com a presença também da Guida. Mas a Guida, conforme ela informou através de uma nota, é... ela recebeu um resultado de um teste que ela fez. É... Então ela ela está com Covid. Ela já informou isso. É, a todos e por conta disso ela está fazendo repouso então ela não estará nesta Live hoje com a gente mas eu falei com ela agora há pouco antes de começar a nossa transmissão por telefone e, e a guida tá bem tá informa a todos que estão assistindo e a todas a guida tá muito bem ela só vai fazer o repouso se cuidar e cumprir aquele período que ela tem que ficar em isolamento e após isso ela volta a circular normalmente né então em função disso ela não estará com a gente aqui hoje tá hoje nós estamos nessa Live sem, sem uso de máscara porque essa Live não está acontecendo no CCB tá a gente tá usando uma sala Zoom cada um é, que tá nessa Live ou cada uma está falando da sua casa e então não há necessidade de uso de máscara por isso tá mas a gente ressalta para quem tá quando a gente sai na rua, quando a gente se expõe por aí, use a máscara, né? siga os protocolos de saúde, porque a gente já está tendo um problema de falta de, de UTI, né? e, então a gente precisa tomar sempre os cuidados todos que a gente segue à risca, é, nós que, que, que estamos aqui da organização do CCV, a gente segue à risca todos os protocolos sanitários que são é, indicados aí pelo SUS, tá bom? É, bom? A Guida me deu algumas orientações sobre o processo eleitoral. Eu vou fazer uma breve explicação aqui para todos e todas que estão nos assistindo. Se ficar alguma dúvida, é, coloquem aí, a gente vai dialogando. E aqui tem um monte de candidato ou candidata que pode também sanar dúvida até melhor do que eu. Então, nas falas aí, eu vou tentar falar sobre essa parte da organização, porque aí é, candidatos e candidatas vão poder falar de suas propostas. E, mas, se houver necessidade, podem me complementar também, tá? Então, a eleição, o processo eleitoral, acontece é, com várias urnas distribuídas em diversos locais. Eu vou falar os horários os locais, quem vota em qual lugar, tá? E como que vai ser essa votação. Então, vamos começar pelas urnas aqui, tá? Tem uma urna na Câmara Municipal de Campinas, Avenida da Saudade, 1004, tem uma urna que estará no Campreve, Rua Pastor Cícero Canuto de Lima, 401, tem uma urna no Hospital Mário Gatti, Prefeito Faria Lima, 340, tem uma urna que estará na CETEC, Praça Voluntários de 32, sem número, tem uma urna no Quadrilátero, é, Rua São Carlos, número 300, Vila Industrial, e terá uma urna no Paço Municipal, que é na Anchieta, número 200. tá? No total são quatro, cinco, seis urnas, tá? É, em qual urna você deve votar? Vamos lá. Dica importante para você não se confundir amanhã: você servidor, você servidora, que vai votar amanhã. Se você trabalha na Câmara Municipal, você vota na urna da Câmara Municipal. Se você trabalha, se você trabalha na Rede Marugate, não é a Saúde como um todo. É a Rede Marugate. O que é a Rede Marugate? É o pessoal que trabalha no Marugate, pela rede, é o pessoal das UPAs, é o pessoal do SAMU. Tá? Então, quem é trabalhador da Rede Marugate, vota no Marugate amanhã. Depois tem a CETEC. Se você trabalha na CETEC, você vota na CETEC. Tá? É, depois tem o quadrilátero, chamado quadrilátero, que é onde vai votar todo mundo que trabalha na Secretaria de Serviços Públicos. Tá? Se você trabalha em administração regional, ou se você trabalha em subprefeitura, você vota no quadrilátero. tá? Repetindo, para não ter dúvida, quem trabalha na Câmara, vota na Câmara, quem trabalha na Rede Marugate, vota no Marugate. Quem trabalha na CETEC vota na CETEC, quem trabalha no quadrilátero, quem trabalha na Secretaria de Serviços Públicos vota no quadrilátero. Tá? Aposentados votam no CAMPREV, certo? Retirando todos esses, o restante dos trabalhadores da ativa votam no Passo Municipal. Eu, por exemplo, trabalho na Estação Cultura, sou da Cultura, não sou do Serviço Público, não sou da CETEC, não sou... É, do, da rede Mário Gatti, nem da Câmara. Sou servidor público, então eu voto no passo municipal, ok? Essa é a dica aí, mas a gente vai repetir isso, se alguém não entendeu, depois eu repito de novo, não tem problema. Cada um vai votar em quatro pessoas, tá? São três candidaturas para cargos é, que cuida do administrativo, do financeiro e da Previdência, né? diretoria administrativa, diretoria financeira e diretoria previdenciária. São três. Tá? Esses três são os mesmos candidatos, tanto para quem é dativa da quanto para quem é aposentado. Tá? Aí tem o, o candidato ou a candidata ao conselho. Tá? Aí tem diferença. Quando você for votar para o conselho, se você é aposentado, você vota num dos aposentados. Se você é da ativa, você vota num dos candidatos da ativa. Na cédula, não vai estar misturado. A cédula que você vai receber, ela tem o, o, os candidatos específicos que são opções para você. Então, não tem como fazer, votar errado nesse sentido. Tá? Mas é importante escolher em quem votar, dentre os da ativa e dentre os aposentados. Tá? Essa foi a informação que eu recebi. É... É isso. Aí tem os horários, tá? Na Câmara, das 9 às 17. No Camprego, das 9 às 17. No Passo, das 9 às 17. No Marugat, das 7 às 19. Na CETEC, das 7 às 19. E no Quadrilátero, das 8 às 17 horas, tá? Nós vamos compartilhar aí no, nos nossos comentários depois um cardzinho com essa relação, quem tiver com dúvida pode olhar aí com calma, tá? Vamos compartilhar também um cardzinho com o nome de, das candidaturas e os números, tá? Então, cada candidato ou candidata vai falar aqui seu nome e seu número, mas a gente vai compartilhar o card também. Então, a gente pede desde já, ajudem na campanha, tá? O Campreve, ele é, precisa ter um conjunto de pessoas lá que faça defesa dos interesses dos trabalhadores, para que a gente possa enfrentar os ataques que o prefeito pode deferir contra nós. Falo contra nós porque também sou servidor público. E... Lembrando que o atual prefeito, que é o Darius Saad, ele é uma continuação, foi apoiado pelo Jonas e, e se coloca publicamente como uma continuidade. né? Ou seja, é, tudo indica que os ataques devem continuar. né? Então, é preciso ter quem defenda lá dentro, quem nos defenda contra esses ataques. É, bom, é isso. As candidaturas, uma coisa importante que eu quero dizer aqui é o seguinte, antes que alguém pergunte, tem uma figura conhecida aí que sempre aparece nos comentários perguntando, e os outros candidatos? Né? É, então, desde já, eu já vou dizer aqui, né? porque só essa live é uma live para quem defende interesses de trabalhadores do serviço público, tá? A live, para quem depende os interesses do prefeito, aí tem que conversar lá com o Dário Saad ou com a atual direção do sindicato, que tem um alinhamento lá com, com o governo já há mais de oito anos, né? Então, eles que se resolvam lá. Essa live aqui é para candidatos e candidatas que defendem interesses de trabalhadores e trabalhadoras do serviço público municipal, ok? A gente tem lado nessa história ok então é isso é, bom hoje nós teremos aqui junto com a gente é, nós vou pegar o card aqui para repetir o nome das pessoas nós teremos aqui com a gente hoje foram convidados né a Marilene a Débora a Margarete o Miranda a Nildete o Leonardo o Jessé o Wagner o baixinho e o João tá? É, alguns talvez não possam estar com a gente aqui por razões maiores, justificaram a ausência, a gente vai falando é, durante a transmissão. É, se algum se alguém cair, a gente passa a vez, mas a nossa ideia é fazer dois blocos com falas de candidatos e candidatas, no primeiro bloco, cinco minutos para cada fazer uma apresentação, no segundo bloco, cinco minutos para cada fazer uma conclusão, tá falem das propostas, digam o nome de vocês, o número, né, o cargo que estão concorrendo, e é importante falar das propostas, né, porque são candidatos, o que defendem, né, ou candidatas, no caso das mulheres, tá? tem várias. É, a gente vai seguir ordem alfabética de A a Z, e de, no primeiro bloco, no segundo bloco, a gente inverte de Z a A. Tá? Quem fala primeiro no primeiro bloco, fala por último no segundo, e assim... Sucessivamente, ok? Bom, que eu tinha de informes iniciais era isso. Agora são sete e meia. Eu acho que a gente vai ter aí uma hora e meia, duas horas de, de live, e a gente vai dar conta é, de apresentar essas candidaturas. Essa live depois fica disponível na, na página do, do CCV, publicada. Ajudem a compartilhar. Dá para assistir hoje até meia-noite, dá para assistir amanhã durante o dia, não, não tem problema, tá? Quem ficar com alguma dúvida, essa live ela vai ficar disponível. Então ajude, ajudem a compartilhar, em especial em grupos que concentram pessoas do serviço público municipal, OK? Então é isso, gente. Essa live é uma live das candidaturas que tem relação com o campo da oposição sindical, tá bom? Que a gente espera que no próximo processo eleitoral saia unificado, né? Porque assim, a gente vai fazer um enfrentamento para valer com a atual direção, que a gente sabe que tem alinhamento aí, é uma direção chapa branca no sindicato. Mas agora o papo é o Campré. Então é isso. É... Boa noite a todos e a todas. Agradeço a todos que estão acompanhando, comentem, curtam, ajudem a compartilhar a live. E a gente vai começar aqui com o nosso primeiro candidato, que é o Baixinho. Baixinho, liga seu microfone. Boa noite, e você tem aí cinco minutos para poder se apresentar aqui na nossa live. Boa noite, servidoras, servidores, público em geral que nos assiste agora. Eu sou Baixinho, eu sou candidato a diretor financeiro do Camprev, o meu número é 11. Eu estou na prefeitura há aproximadamente 20 anos, eu sou funcionário da Secretaria Municipal de Habitação. A minha formação é na área de administração de empresas e sou pós-graduado na área de gestão de pessoas. Esse desafio de assumir a diretoria financeira foi discutido com as companheiras e companheiros, que muitos estão aqui, outros estão nos acompanhando, e de que a gente tinha que enfrentar esse desafio. E aí eu me dispus a estar nesse enfrentamento porque uma das coisas que eu entendo e que nós temos conversado, que talvez seja um dos principais problemas que nós temos na relação hoje do, do governo né Jonas e agora com a continuação do Dário, é um problema de ordem financeira que vira e mexe querem saquear o dinheiro do Campreve, né E se existe algum rombo, Ninguém pode dizer que isso foi feito pelo servidor. Nós sabemos na história quem fez os rombos, nossos fundos de pensão, e nunca foi o servidor. Aqueles que conhecem isso há mais tempo sabem até que teve dinheiro nosso para construir a Norte Sul, né? o metro quadrado mais caro da cidade. Né? Tem dinheiro nosso lá naquele naquele asfalto. né, Mas não fomos nós que fizemos isso. E vira e mexe, vem querer meter a mão no dinheiro do servidor público. E um diretor financeiro tem por obrigação de zelar deste patrimônio. Ele tem que zelar do patrimônio do ponto de vista de garantir os recursos, como também do bom investimento dos recursos. A gente... Entra ...em bancos de fachada, que ocorreram com dinheiro nosso, o hotel do Trump, enfim, o zelo com o dinheiro do servidor tem que ser uma obrigação do diretor financeiro. É lógico que ela é uma obrigação de todos, mas o diretor financeiro tem essa incumbência. Então, isso em relação aos investimentos. E a outra coisa é garantir que a prefeitura repasse aquilo que é devido, né? E não dá para aceitar argumentos de que houve rombos no passado, rombos esses que não foram feitos por nós. Final de 2016, por exemplo, né, circulou notícias de que havia interesses em colocar a dívida podre da prefeitura, né, uma dívida que ela não consegue receber, negociar isso com o Campreve, né? repassar a dívida podre para o Campreve em troca do repasse mensal que ela tem que fazer, o que significaria mais de 20 anos sem contribuição da prefeitura com o Campreve, e queria empurrar essa dívida podre. Felizmente isso não aconteceu. Mas, se isso foi ventilado, nós temos que estar atentos que essas coisas elas vão e elas voltam elas vão e elas voltam né então nós temos que ter atenção para isso e por fim é dizer o seguinte que o mais importante que eu vejo é a transparência esse talvez seja o maior defeito da atual gestão né a gente não sabe a gente não sabe não tem um diálogo né das diretoria financeira com o servidor. A diretoria financeira ela não tem um papel, por exemplo, de uma prestação de contas, e ela deveria fazê-lo. né? Se eu assumir essa diretoria financeira, né, dependendo aí da vontade dos servidores e das servidoras, eu não tenho dúvida que um dos compromissos é a gente ter uma prestação de conta, no mínimo uma prestação de conta quadrimestral, que seria três prestações, no mínimo, por ano, para todos os servidores, de forma transparente, para que todo mundo saiba como está a situação financeira do CAMPREV, onde está o dinheiro aplicado, quando que a prefeitura repassou e quando deixou de repassar, né? Então, eu acho que eu já estou estourando meu tempo e vou dizer uma coisa, aqui está uma tempestade horrível, né? Raio, chovendo granizo, então talvez aconteça de cair minha conexão, tá? Mas então, eu vou estar tá aqui enquanto a conexão permitir e obrigado por esse espaço e pela audiência, lembrando que eu sou baixinho, é data de diretoria financeira número 11. Um abraço. Legal, muito bom, Baixinho. Valeu, obrigado. É, quero avisar a todos e a todas, aqui também está chovendo aqui é, bastante, inclusive enquanto o Baixinho falava, eu corri para fechar todas as minhas janelas aqui em casa. né? Mas é isso. A gente, se por acaso, na hora de algum candidato ou candidata falar, tiver caído, a gente segue em frente e depois a gente retoma para que ninguém fique sem falar, tá bom? Mas por ordem alfabética, a gente vai seguir nesse primeiro bloco a ordem alfabética, a gente vai seguindo aí, tá? Então, falou baixinho, a próxima é a Débora. Boa noite, Débora. Pode abrir seu microfone aí para fazer a sua fala. Boa noite, Adriano. Boa noite, pessoal que está acompanhando aí a, a live né? Da, dessa eleição do CAMPREV, que né? acontecerá amanhã. É, meu nome é Débora Chaves, sou candidata ao Conselho Previdenciário, né? meu número é 9, e estamos assim, para representar os servidores. É, eu sou formada em técnico em contabilidade, né? trabalho na Secretaria de Finanças, em porta aberta, tá? atendimento ao público direto. E, e, assim, é importante a gente saber que nós precisamos colocar né, servidores comprometidos com, com o Instituto, né, com o Campreve, e com, com o futuro né, do, da, da nossa aposentadoria. É, nós precisamos colocar sete conselheiros, né? é, cinco, cinco da ativa é, e dois inativos. É, é bom o as pessoas saberem, né, os servidores saberem que o conselho previdenciário é o é o órgão mais importante do Campre é, é através do conselho que, que poderá que tenha uh, os projetos, né, que passaram os, passam os projetos para aprovação uh, de todos os, os de todos os assim uh, projetos assim da, do Campre eu estou um pouco assim tímida, porque eu não sou muito de falar assim na, na Câmara, né? Mas eu já fui do Conselho Fiscal na, na, na eleição, é, no exercício de 2017 e 20 e, e aí eu, a gente conseguiu eleger também servidores comprometidos, né? que estão lá na ativa, que é o Fiorinho, o Galdino, o Leonardo Custódio, que estão bem representados representado lá, né, por, por nós. E, assim, é, é muito importante a gente tentar eleger todos esses diretores, né, é, no caso, os que estão lá do, é, assim, grupo, né, mais ou menos, do CAMPREV e Baixinho, né, o Diretoria Previdenciária e Administrativa também, para, em conjunto com os conselhos, se a gente conseguir eleger a maioria, né, porque tem cinco candidatos que são indicados pelo prefeito, né? É, quer dizer, dois pelo prefeito, dois pela Câmara e um pela sociedade civil. Então, é importante a gente eleger a maioria para a gente poder ter força, para poder né, é, evitar é, o desmonte do, do Campreb, né? E é isso. Eu, eu concordo com o que o Baixinho falou também. E aí eu vou. Tô, Estou tô tô por aí. Obrigada. Legal. Muito obrigado, Débora. É, na sequência, agora, seguindo a ordem alfabética, o próximo a falar é o Gesté. Pode abrir o microfone, Gessé. Boa noite para você. Você tem cinco minutos. Boa noite, Adriano. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos os meus companheiros candidatos. Boa noite para quem está nos assistindo pela página do CCV. Meu nome é Gessé, eu sou candidato à diretoria administrativa do CAMPREV, meu número é 4. Eu sou professor de História, né? fui formado na, na Pontifícia Universidade Católica de Campinas, já fui gerente administrativo na INDEC, fui bancário, enfim, uma certa experiência aí em algumas áreas desde a última eleição que nós tivemos para o Camprebe, há quatro anos atrás, eu venho acompanhando de perto toda a movimentação que existe no nosso Instituto. Mais precisamente, há dois anos atrás, eu venho acompanhando, ou vinha acompanhando, as reuniões do Conselho Municipal de Previdência. Vi como é que atua dentro do Conselho e também nas diretorias Uh, os interesses ligados ao governo. Nesse período, nós tivemos muitos embates com o, o governo municipal e também nós tivemos problemas no governo federal. A reforma ou as reformas administrativas que foram e estão sendo implementadas pelo Bolsonaro, mais precisamente a reforma da Previdência ela tem trazido para nós uma grande preocupação. Ah, os servidores públicos, eles se tornaram alvo da, das críticas e alvo de perseguição do governo federal. Nós levamos a pecha de que somos, que oneramos muito o Estado, que nós ganhamos demais e muitas vezes trabalhamos pouco. É, isso absolutamente não é verdade. Né? Isso é uma política de desmonte do Estado é, quanto menos o Estado gastar com o servidor público, na visão de alguns, melhor. E, para isso, né, quanto menos servidores públicos nós tivermos, melhor também. O Brasil é um dos países que menos tem servidores públicos no mundo. Não é essa a questão. O servidor público não pode pagar por uma má gestão ou por, a, por atos de corrupção que existem por aí. Ele não pode levar a culpa disso. Muito bem, essas reformas elas acabaram descendo, digamos assim, para o Estado e para o município. Né? Nós, algumas pessoas já comentaram, e a gente está cansado de saber que, no âmbito municipal, o uh, antigo prefeito ele implementou, no nosso caso dos servidores, todas as maldades que foram é, perpetradas pelo governo federal. Né? E eu acredito que, no caso do atual governo, isso vai continuar, haja visto a recondução do presidente do CAMPREV. Bom, tudo isso, para dizer o seguinte, gente, que do ponto de vista eh, da diretoria administrativa, eu tenho um compromisso, assim como os meus companheiros aqui, da defesa intransigente, do CAMPREV, que é o nosso instituto, que vai garantir a nossa, nossa aposentadoria no futuro. Agora, como diretor administrativo, é, há que se ter um zelo pelos contratos que o CAMPREV firma com algumas, a, a, a, a, algumas empresas. É, nós temos que ter transparência no, no, no, na confecção desses contratos, coisas que a gente não tem é, hoje em dia. Ah, todo um, um, um arcabouço de coisas que a gente não tem como provar, mas, enfim, né, a gente é, vivencia, que mostra que esses contratos não são um bem para o CAMPREV. Isso é uma coisa. Outra coisa que talvez as pessoas não saibam, que sob a diretoria administrativa existem vários, inúmeros imóveis na, do CAMPREV. Imóveis esses que estão ou mal usados ou não estão sendo usados e que podem trazer para o Camprev um lucro, digamos assim, uma renda a mais. Esses imóveis estão sob a mira de alguns setores da prefeitura, porque não dizer até do prefeito e dos representantes deles do Camprev. Muitos imóveis desses que são valiosos e correm o risco de ser vendidos a venda de imóveis do patrimônio público. No caso da minha eleição, será feito de tudo para que esses imóveis tenham uma outra função dentro do Instituto, não que sejam vendidos, não que a gente vá acabar com o nosso patrimônio. Enfim, conto com vocês, conto com vocês amanhã na eleição, meu número é quatro e vamos lá, vamos defender esse Instituto que é o é o nosso futuro. Obrigado. Legal. Muito obrigado, Gessé. É, pela ordem alfabética, o próximo agora seria o João, mas o João nos informou que não poderia estar com a gente, a gente justifica aqui a ausência dele, ele teve um problema pessoal em função disso, não, não pode participar. Tá? Mas a gente informa aqui que o João, o João Severino, o número dele é 36, e ele também compõe esse mesmo campo aqui, também é oposição sindical e, e também é um dos candidatos que a gente referenda. Tá ok? Então, uh, depois, o próximo é o Leonardo. Leonardo, liga seu microfone. Boa noite. Você tem cinco boa minutos. Boa noite. Boa noite aos candidatos e também ao pessoal que está acompanhando pelo Facebook. O meu nome é Leonardo Giareta, meu número é o número um eu também sou candidato à diretoria administrativa. Eu sou tenho formação técnica em contabilidade, graduação em direito e habilitação na bem em direito tributário. Assim como você já falou da importância dos contratos dentro da diretoria administrativa, eu também viso, pela transparência desses contratos, que eles sejam reabsorvidos pela diretoria administrativa, que eles, pelas últimas administrações, pelas últimas presidências, eles foram tomados pelo, pela presidência. né Então, nossos contratos estão numa nebulosa. Eles não seguem um fluxo legal para serem aprovados ou serem feitos, eles só chegam na mão da diretoria atual para assinatura. Então, essa nebulosa tem que acabar. Hoje, a diretoria administrativa não consegue mais organizar os seus contratos, elaborar os seus contratos e não consegue também abrir a abertura de concurso. O resgate de, das vagas de apoio é, foram todas tomadas pelo, pela presidência que aí se encontra. Então, a minha ideia cara é resgatar. Esse, essas nomeações que caberiam às diretorias, é a abertura de concurso para que o CAMPREV não servisse mais como um bolsão de negociação para, de, para as diretorias, para as executivas atuais que, que, que tomam conta do... Que, se, que são eleitas, né? Nossos prefeitos, nossos presidentes, que hoje usam o CAMPREV como um bolsão de emprego. E isso a gente conseguiria eleger no máximo de candidatos oposi de oposição ao governo que hoje aí se encontra. Então, essa importância de todo mundo é, se unir, formar um núcleo de oposição pesado, latente, fechado, para que qualquer objetividade, ataque ao, ao campo seja combatido de forma única, uníssona. Que tudo aquilo que a gente puder ter de contrato, de administração, de dúvida, seja enviado para para os conselhos, para que eles possam analisar e dar seus pareceres, para que siga um fluxo normal, para que não tirar a diretoria administrativa dessa nebulosa que hoje se encontra. Por enquanto, é só isso. Eu agradeço a, a oportunidade de poder me manifestar. Legal. Obrigado, Leonardo. A gente está chegando aqui quase na metade. tá é, A próxima a falar... É a Margarete. Eu vou pedir para a Margarete ligar a câmera e o microfone para fazer uso da palavra. Cinco minutos para falar. Boa noite, Margarete. Boa noite. É... Boa noite, Adriano. Boa noite, companheiros. Boa noite, servidoras, servidores. Boa noite para quem está nos assistindo. Meu nome é Margarete Morelli sou candidata à diretoria penitenciária, meu número é 31 e fazer uma pequena apresentação do meu trajeto aí na, na prefeitura. Eu sou servidora há 22 anos, entrei é, na, em 98, fiquei quatro anos na assistência social, e estou há 19 anos na saúde. Passei por. É, de formação, eu sou psicóloga, mas a, a, o cargo que eu ocupo na prefeitura é de educadora social. É, passei na assistência, e na saúde, trabalhei no CRAISA, um antigo CAPS infantil. Trabalhei 10 anos no Centro de Saúde Costa e Silva. Trabalhei no NAS, Fileste. É, e atualmente estou no SAD Leste é muito bacana aí tá? então estou há um tempinho aí na categoria é, eu sou do, do Campo nosso já há uns bons anos né um grupo que defende aí os direitos dos, dos trabalhadores tem feito um, uma defesa intransigente né da categoria e também é, sou do campo das oposições sindicais né assim é, esse grupo está é, nesse campo. Né? E, e a gente gosta de frisar isso, eu gosto de diferenciar, porque é, é, a categoria é, pergunta muito sobre isso, né? já que no, nos últimos anos aí, a, a diretoria do sindicato, né? assim, a atual, tem feito uma atuação muito próxima né, ao governo. Então, nos colocamos no campo das oposições sindicais. É, vou falar um pouquinho sobre as nossas... Né, a minha proposta e como é que eu estou vendo a diretoria previdenciária. É, eu acho que tem duas questões que são importantíssimas. Ah, só queria dizer, Adriano, me dá um toquezinho, a hora que der cinco minutos, porque eu falo muito, tá bem, meu bem? É... é eu acho que, assim, uma questão importantíssima da diretoria previdenciária é, que a gente vai ter que trabalhar é aprofundar a comunicação com o servidor. É, assim, hoje, a, a forma de comunicação, também por conta da pandemia, mas por uma, uma questão de gestão, é, é, é por e-mail. Né? Tem corrido a categoria e as, os trabalhadores estão... É, se queixando bastante dessa falta de comunicação. Então, eu acho que isso é uma questão que a gente vai ter que tratar. A outra é, é o acesso. Eu venho da saúde, onde acesso para nós é uma questão fundamental. Acesso aos serviços, né? Então, é, o acesso a, a esta diretoria, a diretoria previdenciária, também está muito restrito, né? Acho que a gente né, vai ter que discutir muito isso com os trabalhadores e ver formas de, de abrir né, assim, é, de, de forma eu acho que bastante radical o acesso aos servidores. Hoje esse acesso é feito através de e-mail, é a forma de comunicação, é, que é, deixa a categoria muito distante né do, do CAMPREV e do Instituto que é dela. Então, é, eu acho que, para começar, é, é um pouco isso que eu queria dizer. Legal. Obrigado, Margarete. Você terminou redondinho, é, na verdade, um <risos> pouquinho antes de cinco minutos, tá? Tá bem. <risos> Por isso que eu não falei nada. E depois a gente vai voltar, vai ter um outro bloco final, né? Então, se ficou alguma coisa para trás, dá para vocês falarem no, no bloco final, tá? É, a próxima que vai falar é a Marilene... Marilene, ligue sua câmera, ligue sua, seu microfone. Eu acho que a Marilene, pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que ela caiu, né, pelo jeito. É, a gente. Não, eu estou aqui. Ah, está aqui. Vamos lá. <risos> então vai lá. Marilene, fique à vontade. Você tem cinco minutos. Boa noite para você. Boa noite. Você me dá um toque, se eu passar do tempo, por favor, a que viu? eu fiz aqui. Tá Meu bom. nome é Marilena. Eu também respondo pelo apelido de Marlene, tanto que na cédula vai estar Mari, Mari Marlene, meu número é 19, eu sou candidata ao CMP, representando os aposentados. Né? É, eu, eu comecei a trabalhar em a carteira de estado em 1982 na empresa privada, e em 91 eu ingressei na prefeitura, por concurso, na, no cargo de cadastradora, né? e com a evolução dos planos de cargo, eu aposentei com o cargo de agente fiscal tributário. Né? Os novos, as nomenclaturas foram mudando. Nesse meio tempo, eu também é, passei no vestibular da Unicamp, na graduação de educação, né? terminei a, o curso de educação em 96 né? Só que por questões financeiras e questões da vida e Eu não consegui é, poder exercer a, a a pedagogia como eu gostaria Tem gente que até acho que é da educação Porque eu gosto muito dessa área né E eu fui ficando, fui ficando no sindicato é, No final da década de 90 eu participei da direção do nosso sindicato por um período, né? Foi foi o um período, inclusive, que o Marianoaldo também participou na diretoria com a gente, né? É, e por questões de perdas pessoais e incompatibilidade com os direcionamentos lá com da entidade também, eu não fui até o final do mandato lá, tive que me afastar, né? E lá na, na época da administração do Toninho e Isalene, eu fui convidada para assumir a chefia e participar da equipe do recadastramento imobiliário. Foi um, um período muito complicado, um desafio, mas que é, significou um aporte de 20 milhões no caixa da prefeitura na época. Né? O recadastramento imobiliário deu problema, mas também deu dinheiro para até é, assim a gente foi vendo que assim ajudou bastante na, na, nas propostas da administração uh, nesse período eu tive a oportunidade também né de um convênio da prefeitura com a unicamp de fazer uma especialização em gestão estratégica pública para governantes na unicamp né e é, todo esse tempo, nesse período, eu sempre no, no meu cargo lá na Finanças, né? sempre trabalhando no décimo andar, e eu tinha um... A gente viveu bastante coisa, viu bastante coisas acontecendo, inclusive mudança do, do nossos, no, nosso instituto, mudando de caixa, mudando um monte de coisa. Né? E é, uma coisa que eu via no, na, na função, na minha, no meu cargo, na, lá no meu departamento, era é, uma, é um departamento que cadastra, que aponta o valor do IPTU, né? porém, é, não havia um espaço para atender esse público, esse público que a gente chama de contribuinte, né? todos nós somos contribuintes, pagamos IPTU, mas na hora de você ir lá e reclamar, falar do seu IPTU, olha, não concordo, ou não sei o quê, está errado, ou né, eu quero agora atualizar o meu nome, não tinha um espaço de atendimento ao público, né? E é, eu achava, eu sempre achei assim, que eu sempre exerci minha função, meu trabalho com muita transparência, e eu achava que isso era falta de transparência no serviço público, você apontar o valor do IPTU e não ter lá o espaço para isso. Tive a oportunidade de participar da formação do, do, do dessa desse espaço lá na, no Porta Aberta e me aposentei chefiando esse departamento né assim com muito orgulho tenho muito orgulho de falar que eu é, fui a, uma das primeiras chefias lá no, no atendimento no Porta aberto do, do IPTU e essa transparência a gente não vê acontecer lá no CAMPREV e é por isso que eu é quis me candidatar, é, fui convidada, aceitei, né? Assim essa função para é, eu vejo assim aqueles andares daquele prédio enorme, vazio, as moscas, gente, o tanto de aposentados. É claro que agora a pandemia veio para todo mundo dentro de casa, tudo. Mas antes, gente, a gente é, ia lá. Você não tinha acesso, você não tem acesso àquilo, você não tem como é, participar daquilo, e aquilo é dinheiro nosso todo mês, eu, depois que eu me aposentei continuei pagando o Campreve, então assim é dinheiro nosso, é um espaço nosso, é uma entidade que a gente constrói sem, sem, sabe, sem poder participar daquilo, e é por isso assim, que eu, eu sou candidata meu número é 19 né eu vejo aquele espaço muito muito vivo, muito cheio de atividades, cheio de coisas acontecendo, né? Minha preocupação é com a administração que, que é feita dos nossos é, valores, dos nossos é, depósitos que são feitos mensalmente. Hoje o Marionaldo falou que é uma parte de um bilhão mensal que ele tem lá. Ele falou na reunião com os candidatos. Isso é dinheiro para caramba que a gente precisa é, é saber e, e acompanhar, e fiscalizar, e passar para toda a categoria o que está acontecendo. Então, por isso, eu, eu me candidatei e conto com o voto de vocês aí, com a participação amanhã na eleição, vai ser muito complicado, porque para aposentado, só aposentado que vota, eu andei telefonando com um monte de gente, um monte de gente muito teneiroso, muito receoso de sair de casa, muita gente falando que não vai lá poder, poder sair por conta de ser grupo de risco. Né? Mas é essa situação que nós estamos trabalhando, plano A e plano B, que nós ficamos o tempo todo. Né? E vai ter que ser o plano A. Amanhã estaremos lá esperando. Muito obrigada. Meu número é 19, e o campo é nosso. E fora Bolsonaro. Legal, mais muito obrigado. É, o próximo a falar é o Miranda. Ligue seu microfone aí, Miranda. Você tem cinco minutos. Boa noite. Boa noite, Adriano. Boa noite a todas e todos os candidatos aqui presentes que formam essa frente de oposição ao desmonte do CAMPREV. Boa noite também a todos os nossos vídeos-espectadores né, que estão nos assistindo aí pela transmissão no Facebook. Eu sou Nelton Miranda, conhecido como professor Miranda, eu tenho 37 anos de magistério, esses 37 anos, grande parte deles na sala de aula, e atualmente eu estou supervisor educacional no Naed Noroeste, uma região que a comunidade e a população precisam muito do servidor público e, principalmente, os servidores públicos que estão ali nessa rede intersetorial precisam muito desse aporte do governo, do Estado, para que qualifique o trabalho dos servidores no território. Eu venho da filosofia, a minha primeira faculdade. Depois, eu fiz história e depois, eu fiz pedagogia. Aí, fiz duas especializações, uma delas em filosofia política. E no ano passado, terminei o meu mestrado em educação aqui na Universidade de Campinas, na Unicamp. Essa formação, quando a gente traz, não é soberba. Ela é muito importante para que a gente possa enfrentar essa elite que nos quer na ignorância e que trabalha para que os trabalhadores, os servidores, continuem na ignorância, menosprezados. Então, a formação que a gente coloca aqui, e anuncia aqui, ela é um instrumento também de luta. Por isso é muito importante que a gente esteja sempre na né, informação, buscando essa criticidade que vai transformando as nossas vidas e vai colocando os trabalhadores nos lugares aonde os trabalhadores precisam estar, que são os lugares de poder, que são os lugares de decisão. E aí... Eu sou o professor Miranda, número 5, candidato ao Conselho Municipal Previdenciário pelos ativos. E a minha candidatura ela traz uma questão importante para mim, que, para além da minha formação, eu tenho 55 anos, e desses 55 anos, quase todos, é de uma militância comunista. Eu sou comunista. E sou comunista por um princípio básico. O que eu quero para mim, eu quero para todos. Eu não preciso aqui ler Marx, né? não preciso ler Engels, mas eu preciso trazer aqui uma premissa simples, que é a base de todos aqueles que acreditam no socialismo e no comunismo. O que eu quero para mim, eu quero para todos. Todos têm os mesmos direitos. Estar no Conselho Municipal Previdenciário é garantir que esses conselheiros lá, presentes dentro do CAMPREV, garantam que esses consel esse conselho, esses conselheiros, sejam a voz e sejam os ouvidos dos servidores públicos nas suas necessidades assistenciais e, principalmente, no seu direito à aposentadoria. Então, nós não podemos ter um instituto previdenciário que seja banco particular dos governos, que o governo XYZ, como fez Jonas e como quer fazer Dário, usar do dinheiro dos contribuintes para suas, ou seus projetos políticos, seus projetos partidários. Então, nós não vamos aceitar se eleitos para trabalhar nesses quatro anos dentro do Conselho Municipal Previdenciário que o CAMPREV seja feito de banco privado, de banco particular desse ou de nenhum governo. E entendo ainda que é muito importante que todos os servidores públicos amanhã garantam esse direito de eleger trabalhadores para ocuparem o lugar que é dos trabalhadores, que é a defesa do nosso Instituto Previdenciário, a partir das diretorias e a partir desse Conselho Municipal Previdenciário, para que esse grupo de trabalhadores é, tenha uma ação efetiva no combate a todo e qualquer desmonte que venha de qualquer governo, repito, para cima é, dos trabalhadores, dos servidores públicos. Por isso eu peço, principalmente para a educação, nós somos quase 6 mil servidores públicos na educação. Se a gente contar os aposentados, nós temos pelo menos 5 mil aposentados na educação. Então, amanhã, nós seremos uma massa de 12 mil servidores públicos, 6 mil da ativa, 5 mil aposentados. Vamos às urnas e vamos eleger essas candidaturas que efetivamente têm, por princípio, a luta e a defesa dos direitos dos trabalhadores. Obrigado, Adriano. Obrigado, Miranda. Todo mundo respeitando os cinco minutos, que ótimo. É, a próxima a falar é a Nildete, a Nildete, assim como a Mari, as duas são é, candidatas a, como conselheiras dos inativos, né? A gente acabou não ressaltando isso aqui, mas a Nildete e, e a Mari são candidatas dos inativos, tá? É importante frisar isso aqui. É, Nildete, pode ligar seu microfone, tem cinco minutos, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas, aos servidores que estão nos ouvindo aí pelo Facebook e por outros meios de comunicação. É, eu sou Nildete, eu sou da área do serviço da saúde, sou servidora pública e o ano passado eu aposentei, né? com 30 anos de contribuição na área da saúde. Trabalhei sempre no Mário Gatti, sempre na área da saúde, né? e um bom período no banco de sangue, né? salvando vidas. E eu quero dizer que eu também sou advogada, eu fiz uma especialização é, na área de direito previdenciário, mais especificamente na área do, do direito previdenciário e do fiscalismo público, do direito é, do nosso, do, especialmente vendo a situação do nosso CAMPREV. E agora, aposentada, eu estou concorrendo ao Conselho Previdenciário dos Aposentados ou dos Inativos. E na gestão anterior, de 2017 a 2020, eu fiz parte da junta de recursos. E foi muito interessante naquela época, porque a gente começou a dar trabalho para o pessoal lá da, do Camprebe. Porque uma noite a gente foi surpreendida de que o Jonas anunciou que ia passar uma, uma lei, lá no, aquele, aquela lei para retirar o, o superávit do... do do Campreve para pagar as pessoas do financeiro da prefeitura que são divididos né a parte do financeiro e a parte é, depois que as, a, a prefeita Izalene montou o Campreve aí nós criamos um grupo é o Campreve nosso e nos unimos naquela época e fomos para rua e tal e fomos vencidos e tal mas a gente se organizou nessa época e, em 2017, a gente conseguiu começar a dar trabalho para essa turma lá, que mete a mão no nosso dinheiro. E daí a gente é, elegeu várias pessoas, a Débora, o, o Alexandre Secon, e eu, a, a Carmen, e também a, a Marisa, e... Se, não sei, a guida do Conselho Previdenciário, até então a gente não sabia como que funcionava, o que era melhor lá dentro, a gente foi aprendendo e fomos começando a dar trabalho para eles. Aí a gente percebeu a importância também do Conselho Previdenciário, por onde a Débora já colocou aqui, passa muitas decisões, contrato, quando eles querem é, mudar a lei, mandar alguns projetos para a Câmara, tem que passar pelo Conselho Previdenciário. Então, essa é a nossa... Essa é uma importância da votação, de ter gente lá, para que não continue é, co ocorrendo esse desmonte que teve no CAMPREV. E aí, quando de 2017 para cá, eles foram surpreendidos, porque daí nós começamos a dar muito trabalho para eles. E vamos continuar dando, porque... Apesar disso, é, a gente viu que houve várias situações que eles não conseguiram naquela época. Eles, não, aliás, eles conseguiram, mas foi barrado por uma ação do sindicato da Câmara. Eles pegaram o nosso dinheiro e é, eles devolverem o nosso dinheiro, na verdade, e aí tá aí essa luta para devolver, depois o Jonas foi lá e parcelou esse dinheiro que ele meteu à mão do nosso superávit, ele é, fez uma lei e agora ele vai devolver em 200 prestações. e Mas foi uma luta, foi uma luta também no conselho fiscal né é, que os companheiros enfrentaram lá dentro, porque se não havia interesse, nós na junta de recursos é, foi muito difícil, a gente não tinha nenhuma ajuda de custo e a gente fez um trabalho que tudo aquilo que era direito do funcionário e que tinha uma brecha na lei e que tinha uma condição na lei da gente poder dar esses direitos ao servidor, a gente dava favorável. Né? Muitas vezes isso não ia para frente, porque é, é, chegava lá, eles jogava de novo no jurídico deles e enrolavam, mas é, na justiça, quando o servidor tinha que ir para a justiça, lá na justiça esse, essas decisões nossas da junta de recursos eram ouvidas, saíam na sentença dos juízes lá dizendo, olha, assim como votou a junta de recursos, né, que seria uma segunda instância lá dentro do CAMPREV, então, mas assim, os servidores nem sabiam dessa possibilidade. Nós, que começamos a divulgar depois de 2017, que havia um, um, uma junta de recursos lá dentro, que era como uma segunda instância, que ao ser negado um benefício, eles poderiam recorrer a essa junta. Aí nós começamos a falar para todo mundo: oh, você tem esse direito lá dentro. Antes de ir para a justiça, você pode pedir uma segunda avaliação da decisão que veio de primeira instância. Então, isso foi muito importante. E nessa eleição a gente sabe da importância do conselho é, do conselho previdenciário e a gente precisa unir forças realmente para eleger os nossos candidatos porque se o prefeito e a companhia limitada dele lá o marionaldo tiver maioria na no conselho previdenciário vai passar muito desmonte vai passar muitos contratos muitas leis que prejudica os servidores. E, portanto, a gente pede que cada servidor que esteja nos ouvindo vá votar, porque é importante, nos, nos nossos colegas ativos, que são pessoas que não vão se corromper, não vão é, estar fazendo uma política às nossas aposentadorias, aos nossos direitos, também... É, nós vamos estar com maioria lá, então a gente pode barrar certas coisas que até então no Conselho Previdenciário a gente tinha a Guida lá e que a Guida começou a abradar no deserto, poucas pessoas estavam com ela nas decisões. Isso a gente precisa mudar. E vai ser muito importante para nós, porque eles estão com muito medo da gente ganhar, porque sabe que essa mamata de fazerem o que querem o nosso dinheiro público vai acabar. Sabemos que não é fácil, mas sabemos que é uma coisa que é importante para nós preservar o nosso patrimônio. É um patrimônio do servidor. Tem uma outra coisa que é, foi colocado essa questão da, do distanciamento do servidor com relação ao Campreve. O servidor lá parece que não é nem muito bem-vindo, é, é um, é não, não são passados a transparência que foi dito aqui, não tem essa transparência depois que a gente se envolveu de 2007 para cá a gente descobriu muita coisa que eram feitas contra o servidor público com, contra o, o nosso dinheiro como foi colocado aqui e nós precisamos acabar com isso então eu sei que Vamos, nós vamos dar muito trabalho para eles, embora eles e eles estão meio assustados, porque se nós é, vencermos essa eleição, nós vamos preservar aquilo que é um direito nosso, que é uma conquista nossa, que é do nosso bolso e que não está não, não, não envolvido ou não está para ser qualquer prefeito ou qualquer presidente manipulando com o prefeito passar a mão no nosso dinheiro ou essas pessoas que estão lá em cargos é, concordar com situações que vão nos prejudicar como funcionário como funcionário e no, e, como funcionário e público, como superávit, com o nosso dinheiro de aposentadoria amanhã, que você trabalha e você chega lá, no final você é surpreendido, né como a, o ano passado até as aposentadas ficaram sem receber, que foi um absurdo isso. Então, nós precisamos ter essa consciência. E eu quero convocar aos servidores. A gente está num momento difícil, é verdade, da pandemia, especialmente os aposentados né, que, que precisam votar amanhã e vão, terão que votar, e o lugar de votação é no CAMPREV. A gente precisa ter essa consciência e, e votar com distanciamento é, se protegendo de toda forma, se você encontrar um colega, fala de longe, usa o seu álcool gel, usa a sua máscara, leva a sua caneta. Então, assim, as, ah, o risco de contaminar, se você tomar essas, essas posturas ou esses cuidados, diminui muito, assim como a gente, quando tem que ir no supermercado, a gente toma essas, essas, esses cuidados, quando a gente tem que ir no posto de saúde, etc. Então, isso é muito importante para nós. Essa leição é muito importante para nós ter, termos pessoas lá que defendam os nossos direitos, que batalhem para a preservação do Campreve. Eu conto com o voto dos aposentados, o meu número é sete. Estarei lá e a gente vai é, estar fazendo essa discussão e vamos. É, vamos à luta mesmo, é? vamos à luta mesmo para preservarem o nosso patrimônio. Meu nome é Nildete, o Campreve é nosso, não esqueça disso. E vamos tomar conta desse lugar. Você vai chegar lá, você vai ser bem recebido, você não vai ter que anunciar e esperar uma hora, duas horas para ser atendida. Você não vai ter que, que ficar mandando é, e-mail e recebendo resposta por e-mail, quando você quer, é uma explicação, você quer saber os seus direitos, quando que você pode aposentar, você vai ser bem recebido. É isso que é importante, ok? Lembre-se, o campo é nosso. Obrigado, Nildete. Gente, é... falta só mais uma pessoa para falar nesse primeiro bloco, tá? Lembrando, eu acabei não citando, mas é sempre bom dizer, é, quando você for votar para o Conselho Municipal de Previdência, tem os candidatos inativos e os candidatos ativos. Né? Os candidatos inativos é para quem é aposentado votar, que é o caso da Nildete, que falou, e da Mari, que também já falou. Os demais, os outros candidatos ao Conselho que falaram, é, ou que vão falar, eles são candidatos do ativo, ou seja, de quem está entre os ativos, trabalhando e não se aposentou ainda, tá? Mas depois a gente reforça tudo isso. O próximo a falar é o Wagner, para encerrar esse bloco inicial. Wagner, você tem cinco minutos, abra seu microfone, uma boa noite para você. Boa noite. É, boa noite a todos e a todas. É, as pessoas que também estão no Facebook... É, Todos os funcionários, servidores públicos de Campinas. Nós agradecemos pela presença de vocês. É, eu gostaria de me apresentar. Na, na chapa, eu estou como Wagner Souza, número 8. Né? Eu sou funcionário público desde 2009 aqui, mas eu tenho 27 anos já de serviço público em outras redes. né? sempre atuando em defesa né dos servidores da categoria ainda manifestações ainda movimentos que realmente preocupa com o trabalhador né e tem dado apoio também na na a Associação de Especialistas de Campinas desde a fundação né de forma voluntária como todos aqueles que participam lá o Miranda também participa e nós temos lutado junto é, pelos direitos de servidores, hora do Ministério Público, hora requisitando que o governo cumpra as funções dele, as obrigações a respeito da educação. É, tem sido sempre a minha luta. E em relação a, ao CAMPREV, é, um dos motivos principais é, é tirar né, aqueles que não têm servido ao trabalhador, mas têm servido ao governo. A política do governo, como os colegas aqui já apresentaram, né? Tantas razões para isso. Então, é, a ideia é dar ao campo a cara realmente do trabalhador, respeitar os seus direitos e, principalmente, é, verificar né? as proposituras, as questões contábeis, né? É... O... O... aquelas aqueles processos né que analisa as empresas os encaminhamentos tudo isso a gente precisa dar um parecer né então esse parecer é preciso que você tenha uma condição técnica então eu sou formado em pedagogia mas eu sou é, eu me especializei em tecnologia de educação eu fiz também especialização em recursos humanos então e contabilidade também técnico contabilidade então, eu tenho uma um pouquinho de experiência nessa área para a gente fazer um bom trabalho técnico lá junto com os colegas. Né? Portanto, é, eu não só peço voto para mim, mas para os colegas né, da oposição, tanto administrativo como os inativos, da diretoria executiva, para que é, nós possamos representar realmente os anseios do servidor, não do governo então, portanto, se vocês querem mudança realmente no Campreve para que vocês tenham direitos é, respeitados e para que quando vocês aposentarem tenha dinheiro lá para garantir o seu salário, né, vamos dizer assim, então é preciso que nós possamos vigiar e sempre colocar pessoas lá que venham realmente respeitar o direito dos associados, né? Então essa é minha minha fala, minha proposta. Obrigado. Muito bom, obrigado, Wagner, que também é candidato dentre os ativos. Os candidatos ao conselho que são é, são entre os ativos, né? o Wagner, o Miranda, a Débora e o João. Tá? Depois, os inativos, Mari e Nildete, é, aí são os aposentados e depois tem os candidatos ou candidatas das diretorias, né? Baixinho, Gessé, Margarete e Leonardo. Isso. Quatro. É isso. Todo mundo falou. A gente vai fazer. Olha, primeiro eu quero dizer para todo mundo que tá na sala aqui comigo que a live bombou demais. Nós temos no momento 104 comentários. Então, não tem nenhuma chance de eu fazer a leitura de todos os comentários, mas isso é uma, essa é uma boa notícia, né? Porque significa que os trabalhadores do serviço público estão antenados com essa discussão e amanhã todo mundo vai votar por um CAMPREV nosso, de fato, e onde os interesses dos trabalhadores estejam representados. tá? É, eu vou citar apenas algumas pessoas aqui que comentaram lá, só para interagir mesmo. Então, a Lúcia Maeda, Eliana Pires, Márcia Fedel, Luiz Antônio Roca, Elisete Lobato Miranda, Mônica Pereira, Wanda eh, Conte, Neide Navakoski, eh, Maria Cristina Campaiva, Daniela Caetano, Jaqueline Teixeira Chaves, Elisandra Camilo, quem mais? Carmen Silva... Muita gente acompanhando aqui a, a live, tá? É, a maioria não fez exatamente perguntas, né? Tem mais comentários, até Thelma Chimenez, André Antunes, uh, quem mais? A Wanda fez uma pergunta, ó. Se é bom lembrar os locais de votação. Já foi feito, mas eu vou falar novamente, tá? É, Mônica Pereira. André Antunes, acho que já falei. Quem mais aqui? Vera Lúcia Pereira. Mônica Pereira. Acho que é isso. Se por acaso faltar alguém aqui, me desculpa. É muita gente, são muitos comentários. E, mas que bom que a live bombou dessa forma. Peço para todos e para todas que compartilhem é, essa live nos grupos, principalmente onde tem servidores Amanhã é um dia decisivo para a gente, tá? Tem uma pergunta aqui. É, nossa, tão cedo o prefeito mal assumiu e a gente já está atacando. Queria dizer que, na verdade, quem ataca é o prefeito, né? A gente só se defende aqui, na verdade, né? E está tudo tão confuso porque é, já ouvi dizer que a gente foi governado pelo Jonas Saad, até dezembro do ano passado e agora assumiu o Dário Donizete. né? Então tá tudo misturado e não, não tem como separar, né? Desculpa, mas é, os dois estão vinculados, um participou do governo do outro e é, um, um leva o carimbo e um governo leva as digitais do outro, tá? Então nossa postura será a mesma porque a gente espera o mesmo tipo de ataque que vi, que foram desferidos contra nós nos últimos oito anos, né? Essa é a nossa expectativa, e a gente precisa se organizar para se defender. Disso, tá? é, então, é isso. Então, agradeço a todos e a todas por terem estado aqui com a gente. É, a gente vai ter uma rodada final para conclusão e despedida. Eu vou, se todo mundo aqui concordar, vou sugerir que a gente reduza o tempo para três minutos, tá? Quem não quiser usar todo esse tempo, fique à vontade para... se despedir. Eu acho que o importante aqui é dizer o nome, como estará na cédula, dizer o número e, e passar mais alguma mensagem que esqueceu de falar nesse primeiro bloco, é algo que defende, que acho importante dizer. Tá? Antes de voltar, agora a ordem alfabética é invertida, invertida, né? quem falou por último vai falar primeiro e assim por diante, mas antes de retornar, vou repetir aqui as orientações. Tá? É, lembrando que são, no total, seis urnas, tá? Uma urna aí aprovada na calada da noite, na, aos 47 do segundo tempo. Depois vem falar que a gente é que ataca, né? Muito louco isso. Mas, enfim, vamos lá. É, quem, é, quem trabalha na Câmara, vota na Câmara Municipal. Quem trabalha no, na Rede Marugate, vota no Marugate. Rede Marugate, UPAs, SAMU e funcionários que estão diretamente lá no Marugate, na rede. Tá? Quem trabalha na CETEC, vota na CETEC. Quem trabalha na Secretaria de Serviços Públicos, vota no quadrilátero. Quem é aposentado, vota no CAMPREV. E todo o restante vota no espaço municipal. Então, as pessoas da educação, da cultura, quem é da saúde, mas não é nem de UPA, nem, de, nem do SAMU, nem tá lá diretamente no Marugate, na rede Marugate, vota também no Passo, tá? Não se confunda amanhã para não ir votar no lugar errado. Até porque é, esse deslocamento é um risco também para nós, né? Vá votar amanhã de máscara, com álcool gel, mãos higienizadas, tudo bonitinho. Quem tiver, eu acredito que vai ser com caneta, né? Então, quem puder, leve uma caneta, né? Vai ser um processo parecido com com o processo de, de votação da eleição municipal do ano passado, tá? Então, quem puder, pegue uma caneta, quando sair de casa, você se protege, e protege os mesários e as pessoas que vão estar trabalhando para concretizar essa eleição amanhã, tá? Essa é a dica sobre as urnas. Todo mundo tem que escolher quatro pessoas para votar, tá? Diretoria administrativa, diretoria previdenciária, diretoria financeira, é comum para todo mundo, tá? Para o Conselho Municipal de Previdência, você vai votar num conselheiro ou numa conselheira específico. Quem é ativo, vota num ativo. Quem é inativo, vota num inativo, tá? Muita atenção para isso. Mas nós vamos postar um cardzinho que explica isso nos nossos comentários. Vocês vão poder conferir aí, tá? É... Eu acho que é isso, né? A cédula é diferente para quem é aposentado e quem não é, então não vai ter confusão, mas é preciso que cada um escolha aí seu candidato, sua candidata, e já vá com essa escolha feita, tá? Verifique os números também, ajuda bastante para não ter confusão. Os números vão ser postados aqui na nossa caixa de comentários, daqui a pouco eu vou entrar e vou postar tudo, as explicações, endereço de urna, número dos candidatos, e aí vocês ajudem a replicar para chegar no maior número de pessoas possível porque é dentro desse campo aqui, se você quer os interesses dos trabalhadores do serviço público representados lá dentro do Camprévio, é nessa live aqui, gente. Mas o João, que não pôde participar, são essas pessoas aqui, tá? Fora disso, você realmente tem que tomar muito cuidado para não é, referendar aí pessoas que vão defender interesses de quem quer nos atacar lá dentro do Camprévio, tá bom? Essas são as orientações. Atenção para os horários, tá? A urna da Câmara, das 9 às 17, a do Camprev, das 9 às 17, no Marugat, das 7 às 19, porque lá tem turno, para todo mundo poder votar, na CETEC, das 7 às 19, acho que a CETEC também tem turno, né? Quadrilátero, das 8 às 17, e passo municipal, das 9 às 17, tá bom? É, é isso que eu tinha para falar agora. A gente vai voltar a palavra para cada um de nossos candidatos ou e candidatas. Três minutos para cada um agora. Vamos encurtar um pouquinho, porque já são 8 h 35 e a gente já está caminhando para os finalmente. Três minutos para cada um. Ordem alfabética ao contrário agora, começando pelo último que falou. Para fazer uma despedida, pontuar mais alguma coisa que queira pontuar falo o nome, o número, o cargo que concorre, não esqueça de falar o cargo que concorre, para que a gente possa orientar as pessoas que estão assistindo, tá? Então, começando agora pelo Wagner. Wagner, pode dar o seu boa noite aí para todos que estão acompanhando. Então, pessoal, é... eu quero reforçar novamente, né? Eu sou o Wagner Souza, número 8, quero agradecer o... Adriana, aqui pelo espaço, né, que sempre possa continuar usando espaço para a educação, para a conscientização né, da sociedade e das pessoas. É, eu, gosto, eu quero também reforçar com vocês a necessidade de vocês estarem socializando nessa live para que outras pessoas possam chegar às outras pessoas também. Ainda dá tá tempo, não está tão tarde. Então, vamos chamar, vamos fazer esse serviço, continuar né, fazendo esse serviço aí de conscientização e chamando o pessoal realmente para votar amanhã. Então, eu quero agradecer o apoio de vocês já de antemão e com certeza que vocês é, aproveitaram essa live e agora sabem mais um pouco da necessidade que temos de renovar né, o CAMPREV para o CAMPREV ser realmente nosso. Obrigado. Obrigado, Wagner. Legal. Boa sorte para você amanhã. A próxima é a Nildete, seguindo agora a nossa ordem ao contrário. Pode dar seu boa noite aí, Nildete. Boa noite a todos os servidores que estão nos ouvindo. Eu passo agora só para lembrar é, da importância do voto amanhã. É, essa conscientização, eu creio que... Se nós formos eleitos, o CAMPREV nunca mais será o mesmo. Nós teremos pessoas lá que vocês podem contar e pessoas lá que vão estar defendendo realmente nossos direitos. E isso é importante para nós. É importante... Eu, eu, eu falo por mim. É, até a gente descobrir essa, essa, esse golpe aí de pegar o nosso dinheiro, o superávit, em 2017... Eu não, não tinha muito conhecimento de como funcionava o CAMPREV, porque isso não é passado para a gente. Assim como o pessoal não tinha conhecimento da junta, não tinha conhecimento do que fazia cada cargo desse lá, as diretorias, o conselho previdenciário, o conselho fiscal e a junta. A gente não sabia muita coisa sobre isso. Nós fomos para cima, fomos descobrindo e fomos ocupando esses espaços. Então, essa votação ou essa eleição de amanhã é importante para estarmos ocupando agora mais efetivamente esses espaços, que são nossos e que até então tinha muita gente lá do interesse do governo, fazendo as coisas do interesse dos governos anteriores. E a gente começou a mudar isso e a gente precisa continuar fazendo essa mudança e eu creio que nessa eleição a gente pode é, de uma forma assim, efetiva ter pessoas lá dentro que vai realmente defender nossos interesses isso vai depender do servidor amanhã abrir os olhos fazer um esforço e votar porque é importante e, e se interar mais do campreve é um espaço seu servidor é um espaço nosso e que a gente deixou na mão de muitas pessoas aí por falta de conhecimento, por a gente não ter essa consciência total do que faz o Camprev. Muitos servidores comparecem ao Camprev só na hora de pedir aposentadoria. Aí ele se intera, vai lá, pede a sua aposentadoria. E nós precisamos mudar isso. E eu creio que amanhã a gente pode mudar isso, está nas nossas mãos mudar isso. Eu sou Nildete, estou agora concorrendo ao Conselho Previdenciário dos Aposentados ou dos Nativos. O meu número é sete. E eu te vejo amanhã lá, aposentados e aposentadas. Te vejo amanhã lá no Campreve. Aí a gente pode conhecer, falar de longe, assim, dar um aceno, né? porque não podemos nos tocar para nos preservarmos. Mas eu, eu espero que amanhã a gente se vê lá, tá bom? Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Obrigado, Nildete. Valeu. O próximo a falar é o Miranda. Deu seu boa noite aí, Miranda. Me despeço com o esperançar freiriano. Esse ano é centenário de nascimento de Paulo Freire, o grande revolucionário, que trouxe não só para a educação escolar, mas para a educação como um todo, é esse esperançar daqueles que lutam, não daqueles que esperam sentados né, pelas mudanças. Então, nesse sentido, é, reforço aqui o pedido de todos nós para que os servidores se organizem amanhã, procurem o seu local de votação e deem o seu voto nos nomes que nós estamos apresentando aqui, porque esses nomes são de verdade aqueles que vão fazer a diferença na defesa dos direitos previdenciários dos trabalhadores. E aí termino dizendo, cuidado, porque tem muitos servidores candidatos que são lobos em pele de cordeiros que vem, faz um discurso bonito, diz que tem compromisso com os trabalhadores, mas, na verdade, não tem compromisso coletivo e nem compromisso com a classe. Tem compromissos individuais e tem compromisso com o governo. Então, cuidado. Amanhã, vote certo. Vote nos candidatos, trabalhadores, para que possam... Estar nos locais de poder e de decisão para defender os direitos dos trabalhadores. E termino dizendo: servidores públicos univos. Muito bom, obrigado, Miranda. Boa sorte para você também amanhã. A próxima agora a falar é a Mari. Mari, dê o seu boa noite aí. É, boa noite. Eu gostaria de agradecer de coração mesmo todos que estão aí. É, eu tive a oportunidade de visitar alguns locais de trabalho, um centro de saúde e alguns é, espaços onde os, onde os funcionários estão exercendo, né? E a gente viu assim a nossa categoria está bastante envelhecida. Muita gente preocupada com a sua aposentadoria, como é que vai ser, né? Não se telefonemos, os aposentados estão muito preocupados também com essa história, querendo entender o que foi essa compra, essa venda de vidas, essas coisas, né? E o Campreve não não atende, não tem espaço, não tem como, né? Então, eu gostaria de deixar aqui a... A mensagem de que esse grupo é, é um grupo que, que está comprometido com a, a, a volta do CampRev, a tomada do, do CampRev para nossas mãos, para a gente poder ter espaço de saber o que está acontecendo, participar das decisões, poder acompanhar, poder é, sabe, fazer o seu protocolo, acompanhar seu protocolo. É um espaço, é um, é um pessoal comprometido com o Campreve, com a construção de um Campreve para nós, para nós. Porque o Campreve que existe até hoje é aquele prédio frio, né, que você chega e não consegue ser, é, se, sentir, se sentir no seu espaço. Ali não é o nosso espaço ainda. Né? Queria agradecer quem está aqui até esse horário muitos né, querendo mais informações sobre esse momento que nós estamos vivendo de, de, de votação, de eleição, com pandemia, com uma situação complicada, né, de exposição, né, mas eu queria convocar né, você que se aposentou recentemente que está ainda numa faixa fora do grupo de risco, que você que, que, que se que se sente seguro para ir lá, né? Levar, o, levar a sua caneta, levar seu álcool gel, sabe? A máscara, poder, sabe? Assim, a gente vai se encontrar, vai querer conversar, se abraçar, mas não vai dar. A gente dá aquela mãozinha assim e a gente precisa votar. A gente precisa votar porque eles estão se organizando. Essa onda a gente, assim, de repente surgiu nesse edital de segunda-feira. A gente espera, assim, que muita gente vá votar para a gente poder, eles possam, sabe, assim, pode pôr lá 700 votos na urna deles, mas nós vamos ter mais 5 mil votos. A gente espera que, sabe, assim, que seja uma coisa, não sei, exagerada, né, tanto, mas que quem puder votar compareça, compareça. Meu nome é Marilena, na cédula vai estar Mari Marlene, né, porque eu também respondo por esse apelido, meu número é 19. Né? Muito obrigada por todos que, que puderam co comparecer no grupo. Né? Uhum. Muito obrigada a todos que estão no Facebook assistindo. E amanhã a gente conta com... É, a, a, assim, o voto de vocês vai ser o, o, o destino do Campreve, porque o desmonte está colocado. O desmonte do Campreve está colocado. Os candidatos do governo estão decididos a desmontar o nosso Instituto. Muito obrigada. O CAMPREV é nosso. Obrigado, Mari. Muito bom. Boa sorte para você amanhã. Boa sorte para nós todos. Né? Estarei acompanhando também. A Wanda pergunta se vai ter gente nos locais. Vai ter gente nos locais. Pode procurar nosso pessoal e, e, que vai estar por perto, a gente vai ter fiscais e, e, e vai ter gente orientando lá, fiquem tranquilos, tá? Se tiver alguma dúvida, podem nos procurar também, tanto todo mundo que está nessa live aqui, e as pessoas que não estão, e sobre a Guida, que a banda perguntou aqui também, a Guida está nos acompanhando, nos assistindo, beijão para ela, ela está bem, falei com ela hoje à tarde, um pouco antes de entrar nessa live, ela está bem, e, mas ela está se poupando, porque precisa realmente fazer repouso nesse momento para se recuperar. Logo, logo vai estar de volta com a gente aqui, tá? É, Próxima a falar é a Margarete. Pode ligar seu microfone, Margarete, para dar o seu boa noite aqui. É, queria agradecer demais o Centro Cultural Esperança Vermelha por essa oportunidade é, e o esforço de vocês para colocar todo mundo aí do Camp nosso para para falar com servidores e falar com a população de Campinas. Então, muito obrigada. É, queria dizer que esse grupo é, defende né, sim, total transparência do Campreve. Acho que é, é um ponto central né, sim, é, desse grupo e, e que a gente acha que deve perpassar todos os cargos e todas as, as instâncias do Campreve. Queria fazer uma... Uma fala agora para servidoras, as servidoras públicas municipais de Campinas são é, de 70% a 80% da categoria, né? Assim, é, é, é o grande contingente aí. E é, dizer para elas que, né, se assim, o Campreve é nosso, é, vai estar junto na, nas próximas lutas que nós vamos ter que enfrentar e nas ameaças que nós estamos sofrendo. E que eles não vão é, se contentar com aumento de, de 14% né, de alíquota. É, outras lutas a gente vai ter que fazer. É, vão apresentar projeto de lei é, aumentando o tempo de contribuição, o tempo de trabalho é, e a idade né, assim, a idade para se aposentar. E isso é cruel e é perverso com as servidoras. Né, assim, as mulheres terão brutalmente prejudicadas é, por essas mudanças que nós estamos juntos e que isso não vai passar em Campinas a gente vai estar junto e a gente vai lutar para que isso não aconteça é assim nossa gente se organizar e ir para a luta então meu nome é Margareth Morelli sou candidata à diretoria previdenciária meu número é 31 e chamo a todas as servidoras e servidores para votar amanhã né, dia 27, é, para que a gente possa garantir, é, de fato, a nossa aposentadoria digna. Venham votar. Muito bom. Obrigado, Margarete Boa sorte é. para todos nós amanhã. Vamos à luta. Próximo a falar é o Leonardo. Pode dar seu boa noite, Leonardo. Boa noite, Adriano. Novamente, agradecer a oportunidade, o apoio que vocês é, apresentaram para a gente Opa! E, nova... e queria convocar o máximo possível de eleitores, porque o voto é a nossa única arma para lutar contra os mandos da administração para proteger o fundo e para a gente garantir os nossos direitos previdenciários então venha votar, traga o máximo de colegas que você puder para votar também, os protocolos sanitários serão atendidos vai ser por tudo, por tudo aquilo que a gente está acompanhando, a votação vai ser segura, só basta cada um fazer sua parte, trazendo seus próprios EPIs, né? Em, no caso da pandemia, que seria a sua máscara, o seu álcool em gel e sua caneta. Mas venho e venho em grande número, porque realmente a gente precisa desse apoio e a única forma de mudar isso é através do voto. É, meu nome é Leonardo Jareta, número um, sou candidato à diretoria administrativa e novamente agradeço o apoio de vocês e a oportunidade. Fiquem com Deus. Muito bom, obrigado Leonardo, boa sorte para você amanhã, boa sorte para todos nós. O próximo a falar seria o João, o João justificou, teve um problema pessoal, não pode estar com a gente, mas o João também compõe esse campo, tá? e na sequência o Gessé para dar uma boa noite aqui para a gente. Adriano, me faz um favor, puxa minha orelha se eu passar dos três minutos, aliás, me avise quando chegar nos dois minutos. Tá bom. É, ao longo desses, desses meses de campanha, eu tive gratas surpresas. Né? Eu participo de alguns grupos, tenho conhecimento de vários servidores e servidoras, mas ao longo desse tempo eu pude ver uh, o carinho e o respeito que grande parte da categoria né, tem por mim e manifestou isso em vários grupos. Então, eu gostaria que, em primeiro lugar, nessa minha despedida, de agradecer ao operacional, aos companheiros da saúde que são guerreiros, estão na linha de frente, aos meus companheiros professores, agentes de educação infantil. Eu gostaria de agradecer aos as várias secretarias que eu visitei, o carinho com que nos receberam, o respeito, monitores, monitoras, enfim, todos aqueles que, de uma forma ou de outra, apoiaram a nossa candidatura, os nossos candidatos. Aqueles que compraram brigas dentro dos grupos, grupos dos quais nós fomos expulsos, porque a gente incomoda mesmo, a gente vai para cima, né? principalmente desse, desse pessoal do governo e desse pessoal do sindicato. Aqueles que contribuíram com cards, aqueles que mandaram vídeos, enfim, agradecer demais a todo o carinho e o respeito que vocês tiveram comigo e com os candidatos que a gente está apoiando ao longo desse tempo. E dizer que amanhã eu vou estar, ou no Passo, ou no Campreve, e se alguém ainda tiver alguma dúvida em relação à minha candidatura, pode me procurar. Vamos conversar, vamos bater um papo, vamos falar frente a frente, porque eu acho que é assim que tem que ser as coisas. E retomando uma frase que você falou, Adriana, eu quero reiterar aqui que eu tenho um lado, assim como os outros candidatos, aqui tem lado, e nós estamos do lado dos trabalhadores. E talvez por isso a gente esteja apanhando tanto por aí, né os nossos candidatos sendo acusados de várias coisas que as pessoas sabem que não são. Mas quando alguém resolve dizer que é bom, e para dizer que é bom, ele acaba desqualificando o outro, é porque ele não tem proposta e ele não é bom. né? Então, eu tenho essa prática. Vamos falar olho no olho. Quero ver vocês amanhã nas urnas. Gostaria muito que vocês votassem nos candidatos, do CAMPREV é nosso, dos companheiros, temos, companheiros, temos companheiros também da ação CAMPREV. Enfim, podem contar comigo no CAMPREV. Quem estiver no CAMPREV e estiver do lado do governo não vai ter vida fácil se nós estivermos lá. Isso vale, inclusive, o presidente do CAMPREV, okay? já é um, um, um prenúncio do que ele vai encontrar. Espero ver vocês amanhã nas urnas. Levem seu material seu, é, de, é, de proteção, levem um companheiro para votar. A nossa arma é o voto. E nós contamos com vocês. Contem comigo e me cobrem a qualquer momento se eu fizer algo diferente do que eu tenho falado aqui. Boa noite, galera. Até a vitória. Obrigado, Gessé, boa sorte, muito bom. A próxima a falar é a Débora. Deu seu boa noite aí, Débora. É, vamos lá, Eu quero agradecer, Adriano, você, né? A Guida também, que fez toda a orientação aí para você falar direitinho as coisas. Foi muito bem, viu? É, agradecer a todos que, que acompanharam essa live, né? É... E quero dar um recado aos servidores que façam valer seu voto, né? É muito importante a, a presença de todos, né? E, e vamos eleger servidores que defenderão sua aposentadoria, seu sossego, né? Sem ter que se preocupar com salários parcelados, que foi o que aconteceu né? em 2018. É, muitos aposentados ficaram com salários é, é, parcelados, né? Com um 13o atrasado, né? é, que até isso o governo Jonas né, conseguiu fazer, né, parcelar salários dos aposentados. Então, assim, usem máscaras, né, é, álcool gel e, e as suas canetas. A luta continua, o campo prévio é nosso, e fora Bolsonaro. Muito bom. Obrigado, Débora. Boa sorte amanhã, vamos à luta, porque o Campreb é nosso. E, se eu não estou me enganando aqui, nós temos o último a falar agora, abriu a live e agora vai fechar, que é o Baixinho. Pode dar seu boa noite aí, Baixinho. É, Para encerrar a nossa participação aqui, eu gostaria de conclamar a todas e todos que estão aqui que a eleição amanhã ela começa às sete da manhã, termina às 19 horas a coleta. Depois nós temos uma outra parte, que é a apuração. Mas então nós temos 12 horas para garantir a ida do eleitor até a urna. É isso que vai determinar o resultado da eleição. Eu acho que ela é uma eleição que ela está extremamente disputada, tem várias candidaturas, muitas que vão ser muito bem votadas. Né? Então, eu acho que não tem ninguém eleito, mas também não tem ninguém que está fora do jogo. né? E nós temos 12 horas, das 7 da manhã às 19, para garantir a nossa participação efetiva na U. Então, uma tarefa nossa aqui, hoje as redes sociais funcionam, o WhatsApp funciona, mas a ligação ainda é algo importante. Né? Então, vai ter um momento amanhã durante o dia que talvez não seja o WhatsApp, seja um momento de falar assim, a minha colega ou o meu colega ainda não veio. Eu vou ligar para ele. E aí fazer essa ligação e chamar esse colega para vir votar. Eu acho que é isso que vai definir a eleição, né? Não é aquela estrutura que o sindicato conta de buscar as pessoas, tal, não sei, o que. não, não é isso. Mas é a gente estar atento para saber se os nossos colegas estão votando ou não. E aí a gente tem que fazer esse trabalho de mandar mensagem, mas mais que isso, vai ter um momento nós vamos ter que ligar. Quem estiver no passo tem que estar atento. Vamos lá no décimo andar, vai no décimo primeiro, enfim. Vamos chamar o nosso eleitor para votar, né? Porque é isso que vai garantir o resultado da eleição. Então, essa é uma tarefa de todos nós, a partir de agora, e que só vai terminar às 19 horas de amanhã, depois entra outra etapa, que é a apuração. Então, era isso. Gostei muito de ter participado aqui. agradeço de coração. E amanhã vamos estar todos nessa enfrentada e lembrando, eu sou o Vaxi, meu número é 11, sou candidato na diretoria financeira. Um abraço, boa noite. Muito bom. Obrigado, baixinho Boa sorte para você também. Boa sorte para todo mundo que compõe esse movimento, que é o Movimento Camprevia Nosso, que é a unificação aí da oposição sindical em torno da defesa dos direitos de trabalhadores e trabalhadoras da prefeitura, direitos principalmente da, de aposentadoria, né? de previdência, no caso, amanhã na eleição do CAMPRE. Retomando, todo mundo vota em quatro candidaturas. Tá? Três candidaturas são comuns, tanto para quem é aposentado quanto para quem não é aposentado. São comuns. Tá? É, essas candidaturas que falaram aqui hoje, o Baixinho, que é candidato à diretoria financeira, a Margarete candidata à diretoria previdenciária e você precisa escolher um candidato à diretoria administrativa, porque tem o Gessé e tem o Leonardo, ok? Desses aí, você tem três, tem três para você votar. Depois, tem candidaturas ao conselho, né? Aí os ativos votam nos ativos e os aposentados votam nos inativos, né? Inativos tem a Mari e a Nildete. Ativos tem a Débora, o João, o Miranda e o Wagner. Tá? Escolher um aí, entre os ativos, se você está nativa. Na se você é aposentado, escolhe uma das duas é, inativas para votar. Okay? Qualquer dúvida, amanhã nos procure. A gente vai postar aí na caixa de comentários mais material com orientação, os endereços dos locais de votação, os horários, vai estar tudo aí. As dúvidas que a gente não, não pôde abordar aqui, a gente vai voltar para responder, então daqui a pouco a gente vai dar uma olhada nos comentários de novo. Quem tiver dúvida, pode postar dúvida aí, porque a gente vai estar respondendo, mesmo depois que a live acabar, tá? Essa live, quando ela fechar, leva uns cinco minutinhos e ela fica publicada, depois, no nosso perfil, no, na página do CCV, o Centro Cultural Esperança Vermelha. Essa foi mais uma roda de conversa, uma roda de conversa especial, com o tema eleições do CAMPREV, eleição que acontece amanhã. Então, tome todos os cuidados, respeite os protocolos sanitários, se puder levar uma caneta melhor, tá? É, leve álcool gel, higienize as mãos, use máscara, né? faça distanciamento, eu sei que muita gente que se conhece e não se vê há muito tempo vai se encontrar amanhã, Muitos, eu vou ver muita gente com certeza, mas a gente precisa respeitar o distanciamento, né? É para o nosso próprio bem. E, e aí, todos esses candidatos aqui têm o apoio da Guida, que não pode estar presente aqui hoje, por conta de tá, ter que fazer o repouso, mas ela referendo a todos eles, então essa é a luta, que nós estamos fazendo, tá bom? Até amanhã para todos e para todas, e que a gente tenha um bom resultado amanhã. Nossa roda de conversa retorna na terça-feira da semana que vem, a partir das 19 horas. Lembrando que agora não é mais nas segundas, né? nós mudamos para terça, porque nas segundas a gente estava competindo com as sessões, né? e como a gente quer acompanhar as sessões, e às vezes a gente quer convidar também vereadores e vereadoras para estarem com a gente, então, mudamos aí a nossa roda para as terças-feiras. Então, a próxima roda, terça-feira da semana que vem, às 19 horas estaremos aqui. Ok? Ficamos por aqui. Obrigado a todos e a todas pela audiência, mais uma vez. Beijão para todo mundo. E amanhã vamos à luta, defender a aposentadoria de trabalhadores e trabalhadoras do Serviço Público Municipal. Abraço para todos, gente. Obrigado, Paula, que ficou na técnica. Sem a Paula não seria possível essa live. E vamos que vamos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Obrigado, pessoal. Valeu, Boa noite. Boa noite. noite. Até, boa noite. noite. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.